Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de câncer. Então, vamos lá. Vamos ver como está o momento de câncer e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Já pulou aqui a carta da jornada, então vou considerar. E vamos complementar também com esse outro tarô. Lembrando que eu estou seguindo a ordem dos vídeos mais curtidos, tá bom? Câncer, a carta da jornada vem lembrando que tudo passa Então, toda tristeza, infelicidade, tudo que deu errado Não pode ser levado tanto a sério Sua jornada deve ser lembrada como uma história para dar boas risadas E não dores eternas Perder coisas, situações ou quebrar votos faz parte da jornada porque são feitos no calor do momento, sob pressão ou com a consciência que você tem no momento. Tudo que vem do seu interior nunca se quebra. Leva com você só o que for bom. Não ser tão sério. Tornará mais fácil a jornada, inclusive os momentos difíceis se dissolverão mais rápido. No final, o que importa é o quanto você aprendeu, evoluiu e conseguiu ajudar os demais. Esteja na direção da sua jornada, assumindo o controle da sua vida até para que haja um domínio de emoções, usando mais da razão para manter a sua estrutura e ter foco para concretizar os seus sonhos, mas de forma leve, descontraída, sem sofrer ou se perder quando encontrar um obstáculo. É você seguir os seus instintos, sua intuição, sem pensar no que vai acontecer ou já aconteceu, e sem querer escapar ou se desapontar quando algo fugir do seu controle, até porque nem tudo depende de você, ainda mais quando envolve outras pessoas, tenha força para se controlar diante da agressividade, manipulação ou desejos muito fortes, que te levem a fantasiar situações, se iludir ou imaginar muito e não ver ação. Também pode ser você ter força para sair do passado. Tenha força para tirar as ideias do papel e viver a jornada que você quer viver, sem ficar apenas desejando por isso mentalmente. Você pode ter, ser e fazer o que quiser, Desde que tenha força de vontade, acredite em você. Se você vem se esforçando por algo, investindo ou empreendendo, aqui mostra chances de realização, de concluir com sucesso e obter êxito. E usar mais a razão do que as emoções para saber lidar com o relacionamento que você tem ou o relacionamento que você quer atrair até para não trocar os pés pelas mãos. É como se você estivesse dando um passo para trás, para ter uma boa percepção da situação e agir de forma inteligente, congruente com aquilo que você quer receber. Inclusive, ter uma neutralidade trabalhando sentimentos que ficaram por algum relacionamento que acabou. Aqui é uma leitura para você seguir em frente, apesar do que perdeu, do que ficou para trás ou do que você vem passando. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo, então vamos lá. Tempestade, todo furacão acaba. Quando você pensou que ia parar de chover, veio outro furacão de dor. Mas as nuvens estão começando a abrir, dando espaço para o sol. Faça o mesmo com suas dores do passado e do presente, deixando elas para trás. Dissolvendo cada emoção de modo que abre espaço para algo melhor chegar. Vilão, você pode sempre reescrever a sua história. Não desista ou perca a esperança. Reescreva a sua história e siga em frente. É libertador e poderoso se recuperar depois de algo que não deu certo. Isso faz parte da jornada. Tá bom? Até o próximo vídeo e gratidão!